Se você chegou nesse vídeo, é porque você quer saber mais sobre o método Turbo Tráfego do Alex Vargas. Mas afinal, será que esse treinamento realmente é para você? Qual o tipo de conteúdo que você vai encontrar dentro desse treinamento? Mas fica ligado, porque no final desse vídeo eu tenho uma surpresa para te dar. Bom, se você é novo nesse canal, aproveita e taca o dedo no botão de se inscrever, porque aqui eu passo vários conteúdos para quem é afiliado, para quem quer trabalhar como produtor, para quem quer divulgar o seu negócio pela internet. Eu trabalho com vendas online desde 2016 e se você quer, aumentar as suas vendas de uma maneira mais rápida, investindo em tráfego, mas não sabe qual plataforma utilizar, se é Facebook, Google, Instagram, é, se quer utilizar WhatsApp, Manchat. Cara, tem um treinamento sensacional que o Alex Vargas, o criador do Fórmula Negócio Online, para quem já conhece, criou um novo treinamento pensando em você que quer investir em anúncios pagos para ter um retorno mais rápido na internet. Se você não sabe, existem duas formas para você gerar tráfego na internet. A forma orgânica e a forma paga. A forma de tráfego orgânico é quando você não investe um centavo no tráfego, não faz um centavo em campanha de, de Facebook, anúncio, nada. Você divulga através de compartilhamentos, através de postagem no Facebook, mas o teu cliente ele vai ver o teu conteúdo sem você precisar investir em anúncios, em campanhas patrocinadas na internet. Já o tráfego pago é o tipo de tráfego que você vai investir dinheiro, investir o teu capital, para poder trazer mais pessoas para conhecer o seu tipo de negócio. E é esse tipo de campanha de tráfego pago que você vai aprender com o método Turbo Tráfego do Alex Vargas. Então você vai aprender a anunciar no Facebook, vai aprender a anunciar no Instagram, vai ter algumas aulas também de Google Ads, e tem umas estratégias lá sensacionais para quem trabalha com ManyChat e WhatsApp. Então se você está curioso para saber como que o método Turbo Tráfego funciona e quais os conteúdos que você vai encontrar lá dentro, vem comigo no meu computador que eu vou te revelar todo o conteúdo desse treinamento. Vamos embora? Bom, então essa aqui é a página de vendas do método Turbo Tráfego do Alex Vargas. tá? Aqui na página você vai ver todos os detalhes desse treinamento. Tá? É um treinamento focado para quem quer investir em anúncios, investir em tráfego para fazer as suas vendas na internet. Tá? E dessa forma você poder acelerar ainda mais os seus resultados. Beleza? Então aqui está dando todas as especificações, milhares de clientes rápidos que você vai conseguir. Você pode conseguir leads. É, venas infinitas, né? E todo esse treinamento ele foi testado e validado pela equipe do Alex Vargas. Beleza? Aqui você vai ver todos os resultados, quem é o Alex Vargas, caso você não conheça ele ainda. Eu vou deixar o link dessa página aqui embaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, para você conhecer e ler um pouco mais sobre as especificações desse produto, tá? E eu vou te mostrar agora por dentro do método Turbo Tráfego. Assim que você adquire o método Turbo Tráfego, você vai receber no seu e-mail um login de acesso né para você poder entrar na plataforma então você tem que ter já um, um, um cadastro na hotmart você vai receber lá o teu login e é só você colocar aqui o seu e-mail de compra vou digitar aqui e digitar a sua senha depois você clica em entrar e você vai acessar as aulas do método turbotráfico beleza são no total até até esse momento de 97 aulas mas sempre vão ter aulas atualizadas mas até o momento tem 97 aulas o primeiro módulo é o módulo de comércio aqui, onde você vai conhecer o grupo do, de alunos no Facebook né, e algumas informações importantes. No módulo 2 tem a apresentação da estratégia, você vai aprender lá é, como trabalhar com vendas no WhatsApp, vendas no Messenger e vendas no Instagram com esse método Turbo Tráfego. No módulo 3 você vai aprender conceitos fundamentais de marketing digital, então é o módulo mais básico para quem quer entender um pouco mais sobre marketing digital. No módulo 4, é a preparação inicial para você começar a montar aí a sua estrutura, né? Você vai aprender como funciona o método do Turbo Tráfego, é, como você vai criar uma conta nas plataformas de afiliados, Hotmart, Monetizze, Eduz, Nabrype também, é, quais são os melhores nichos para você trabalhar, é, quais os produtos que vendem mais nessas plataformas e que você pode estar divulgando, Beleza? No módulo 5, você vai começar a criar a sua estrutura de vendas do zero. Então, ele vai te mostrar aqui o que você precisa, como contratar uma hospedagem, domínio, né? são coisas bem básicas para você poder é, já começar com o pé direito nas suas vendas. Como você criar um site, enfim. No módulo 5, você vai aprender a criar uma isca digital para atrair os seus clientes. Isca digital é um produto que você cria, seja ele é, um e-book ou um treinamento qualquer, vídeo-aulas é, gratuitos que você oferece para a pessoa em troca da inscrição dela do de cadastro do e-mail WhatsApp que seja você vai entregar algo para alguém gratuitamente em troca do contato daquela pessoa então você vai aprender a criar uma isca digital aqui tem os modos para você criar a sua isca digital no módulo 7 você vai configurar o seu Facebook Ads para vendas do zero então ele vai te mostrar aqui como você cria um gerenciador de negócios no Facebook como você cria a sua primeira conta de anúncios no Facebook né, como criar página, como integrar o BM com o seu Instagram, como você faz para criar e integrar o seu pixel no seu site, né, o pixel do Facebook no seu, no seu site, como integrar o pixel do Facebook nas plataformas de Hotmart, e e Monetize, te dar aqui uma visão geral sobre o gerenciador de anúncios, como você configurar o público né, e uma série de outras aulas aqui. No módulo 8 você vai aprender a criar sua contingência no Facebook, que é muito importante, porque tem muitas contas aí que são banidas, que contas que caem, né? então é bacana você ter uma contingência para você poder começar a anunciar no Facebook. E ele vai te mostrar isso passo a passo, como você cria essa contingência no Facebook. No módulo 9 você vai aprender a como criar anúncios resistíveis, são aqui nove aulas de, só de criação de anúncios, só de criativos, para você aprender a fazer anúncios irresistíveis para quem viu o teu anúncio, clicar e comprar de você, tá? São nove aulas. No módulo 10, ele vai ter uma versão daquela, de uma campanha que você vai fazer investindo em tráfego para vendas no WhatsApp e no Telegram, tá? No módulo 11, é a mesma coisa que o módulo 10, só que é uma versão mais completa. É a venda no WhatsApp e no Telegram, só que é uma versão mais completa. No módulo 12, você vai aprender como vender, necessariamente, né? Então, como vender com o método Turbo Tráfego, tá? No módulo 13, você vai aprender o método Turbo Tráfego focado para ManyChat, que é um robozinho de vendas online. Então, você vai aprender a trabalhar com o ManyChat, incluindo aí o método Turbo Tráfego. No módulo 15, é um módulo só de Remarketing, utilizando o método Turbo Tráfego. Então, tem aqui, ah, são cinco estratégias de Remarketing para você aplicar nesse método. No módulo 16, é um Remarketing utilizando o Facebook. No módulo 17 são estratégias de Google Ads, ele te dá aqui duas aulas só de Google Ads, para você que é iniciante, quer é começar a trabalhar no Google Ads, ele tem aqui algumas aulas que podem te ajudar. No módulo 18 você vai ter ainda os bônus, tá? Esses bônus são liberados mais à frente quando você tiver já é, assistido algumas aulas. Então você vai aprender tráfego direto para a página de vendas, como escolher os produtos para tráfego direto, é, utilizando o conhecimento que já aprendeu, né? calculando o valor do investimento, para você poder é, anunciar no, no, nas ferramentas, Facebook, Instagram, WhatsApp e, e Google, como criar as suas campanhas, né? parte 1, parte 2, a importância fundamental da fase de testes, que é a fase onde você vai testar, validar suas campanhas, avaliação de métricas no Facebook Ads, avaliação de métricas no Facebook Ads também, parte 2, otimização, a parte de otimização de, de campanha no Facebook, revisão da estratégia e mais outros bônus aqui também, do, tu, do método Turbo tráfego beleza? Então, são no total, até o momento, de 97 aulas. Isso vão, vão, vão ter mais aulas porque o Alex Vargas sempre está atualizando a plataforma. Então, assim, é um conteúdo bem bacana. para Eu comecei já a assistir algumas aulas. É, a didática é legal porque são aulas diretas ao, ao ponto, não é uma coisa muito enrolada, não são aulas que vão ficar ali te dando muita teoria. É mais mão na massa, ele pega, tem alguma parte teórica, mas ele te mostra lá o que fazer, como criar uma conta do zero. Ele te mostra os resultados que ele está tendo com as campanhas que ele desenvolveu. Então é bem bacana para você que quer investir em tráfego, quer ter um retorno mais rápido nas suas vendas online e não sabe por onde começar. Então o método do Turbo Tráfego para você que é um completo iniciante, é, não sabe se quer investir no Facebook, no Google, está em dúvida em qual plataforma você vai anunciar. Esse método é bacana para você, porque você aprender tudo de uma forma mais sucinta e orientada pelo Alex Vargas e pelo Douglas, tá? que também trabalha na equipe dele. Beleza? Então, esse é o método do Turbo Tráfego por dentro. E caso você adquira o método do Turbo Tráfego com o link que eu vou deixar aqui embaixo, pela minha indicação, eu vou te dar alguns bônus do meu treinamento do Clube Google Ads Express, que eu tenho treinamento de Google Ads, focado em tráfego também, e eu vou te dar umas aulas bônus só para quem... É, comprar o método do Turbo por esse link, tá? Esses bônus você vai receber também no seu e-mail após a sua compra realizada. Caso você queira saber mais detalhes sobre esse bônus, eu vou deixar também embaixo o link da minha página com os meus bônus Caso você compre o método TurboTráfego por esse link aqui específico. E aí, curtiu esse treinamento? Então aproveita, não perde tempo, porque ele está em promoção de lançamento. E como eu te falei, se você adquirir pelo link que está aqui na descrição, eu vou te dar ainda quatro bônus exclusivos do meu treinamento de Google Ads para você aí aumentar ainda mais o seu conhecimento em tráfego pago. Beleza? Então, grande abraço, sucesso e boas vendas!